Qual é a metade da metade de 16 elevado à oitava potência? Né? Então, aqui, ó, analisando a questão, ficou claro para a gente que é uma questão de potenciação. É uma questão que envolve a ideia de potência. Né? Potenciação. Matemática básica. Estamos diante de uma potenciação. Legal, Marcão. Interpretou, resolve. Então, para resolver esse tipo de questão, entre em cena a segunda técnica do método. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar e revisar, você já sabe o que tem que fazer. Para resolver um probleminha de potenciação, tem que usar aí as propriedades de potência. Soma de potências de mesma base, ó. agora a memória é auditiva, você vai lembrar da tia Teteco. Ó. Potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Né? Divisão de potências de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Né? Potência de potência, repete e multiplica os expoentes, é isso que você precisa para matar a questão. Mas vamos lá. Fazendo aqui a questão por partes, só metade da metade. Então, primeira metade, né? Depois a gente faz a outra metade. Então, primeiro a gente vai matar isso daqui, ó. Metade de 16 elevado à oitava potência. Primeira coisa, eu vou fatorar o 16. Eu tenho que melhorar aquilo ali. Quem é o 16? Ó, por 2, vai dar 8 por 2. Vai dar 4 por 2, vai dar 2 por 2, vai dar 1. Um. Então, 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência. Então, eu já posso melhorar isso daqui, ó. Você vai melhorando, ó. Ó, 16 é 2 elevado à quarta. Só que isso daí está elevado à oitava potência. Então, melhorando ali o pagode, a gente vai melhorando, ó. Potência de potência. Repete a base. E multiplica os expoentes. Teteco, 4 vezes 8 vai dar 32. Agora, sim, começa a questão. Vamos lá. Melhorei ali a potência. Agora, eu vou fazer a metade. Então, vai ser 2 elevado a 32... Dividido por 2, Propriedade de potência. Repete a base e subtrai os expoentes. 32 menos 1 um. vai dar quanto? 31. Um. Aí, eu vou fazer agora a metade novamente, ó. Vai ser 2 elevado a 31 um, dividido por 2, porque é a metade da metade, ó. Fiz a primeira metade, agora eu vou fazer a outra. De novo, potené, divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 31 menos 1 vai dar quanto? 30. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra E. Marco o V da vitória.